Os acordes dessa música, que são na verdade em média seis acordes, se não me engano, são o seguinte, a introdução é a primeira parte cantada já, tá? Eu preparei aqui um piano é, muito usado nesse estilo de música pop rock, que é um piano com pad. Pad é tipo de um string analógico, tá bom? Então, o primeiro acorde aqui é Si menor, aí em seguida vem Lá com Dó sustenido, Ré, Lá e Sol, tá? A contagem dos tempos é a seguinte. No primeiro compasso, o Si menor é três tempos e o Lá com Dó sustenido quatro tempos. Vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E os outros acordes quatro tempos, tá? É. Eu vou fazer aqui falando o um acorde e contando aqui para vocês terem uma ideia, tá? Então vamos lá Si menor 1, 2, 3 Lá com Dó sustenido 4 Ré 1, 2, 3, 4 Lá 1, 2, 3, 4 Sol 1, 2, 3, 4 o que que acontece? Nessa música não tem dedilhado Eu ouvi tanto a versão da Ana Nóbrega Quanto da Mariana Valadão Não tem dedilhado, é só o acorde mesmo Tocando, tá? Então entra aqui a primeira parte, né? Que é a parte A é, Não sei a letra, tá? A mesma intenção de acorde Si menor, lá com dó sinido, ré Lá Sol Repete Si menor lá com dó sustenido, ré, lá sol, Ok? Depois a outra parte é, vai vir para cá segura o sol, dois tempos, ré e lá tá A contagem fica então assim: um, dois, três, quatro, um, dois. 3, 4, repete de novo 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4, aí vem para sol tá, pois eu soltei, né 1, 2, 3 no 4 é lá si menor, 2 no 3 tempos, né no 4 é lá com dó sustenido ré lá Quando chega aqui A música volta ao início né? Continua tá? A mesma ideia Não tem dedilhado É só o acorde tocando assim mesmo tá? E vai embora né? Si menor Lá com Dó sustenido Ré Lá Sol Aí vai pra outra parte sol ré lá de novo sol ré e lá mais uma vez sol ré e lá aí vem pra parte do eu sou teu que é sol três tempos lá si três tempos lá com dó sustenido RÉ, LÁ, SOL, OK? Nessa parte, vai ficar só o teclado e ele vai fazer essa passagem aqui, ó, que são quatro acordes, que é SI menor, quatro tempos, SOL, quatro tempos, RÉ, quatro tempos e LÁ, quatro tempos. vai fazer isso duas vezes, aí entra... É, a voz aqui, né? Acho que é Guia-me, né? Aí vem: ó, Então Si menor, Sol, Ré, Lá. Aí de novo, tá? Si menor, Sol, Ré, e Lá. Depois que fez é, aqui aí ela tem uma leve mudança que é essa daqui ó si menor três tempos aí vem lá com dó sustenido quatro tempos é, para ré lá quatro tempos e um mi menor aqui ó mais uma vez si menor três tempos lá com dó sustenido ré quatro tempos Lá quatro tempos. Mi menor quatro tempos. Aí agora, para finalizar, vem aqui o Si menor. Lá com Dó sustenido. Ré. Lá. Mi menor. Daqui volta para a segunda parte que é Sol. Ré. Sol, Ré e Lá, mais uma vez, Sol, Ré e Lá, e aí finaliza com Sol, Lá, Si menor, Lá com Dó sustenido e acaba em Ré. Ok? É uma música bem fácil, não tem nem dedilhado, né? Então é só pegar os acordes mesmo e cair pra cima, ok?